Olá pessoal, eu me chamo Bruna Basile, sou professora de linguagens do Descomplica e no Quer Que Desenhe de hoje eu vou trazer um resumo sobre realismo e naturalismo. Esse assunto é um dos mais queridinhos quando estudamos o século XIX e o contexto de mudanças sociais que impactam a literatura. Vamos ver os contextos históricos, as principais características, obras e representantes que caem nos vestibulares. Mas antes da gente começar, já vou deixar no link da descrição desse vídeo o link com o mapa mental completo para você baixar de graça, beleza? Agora, vamos desenhar? Para compreender o realismo e naturalismo, é necessário, em primeiro lugar, analisar seu contexto histórico. No final do século XIX, após mudanças sociais e divergências de uma literatura mais romântica, surge, no âmbito das artes, movimentos que buscavam analisar a realidade vigente. Assim, alguns foram os momentos que provocaram essa modificação de posicionamento, como a Segunda Revolução Industrial, em 1850, e a transformação do Rio de Janeiro como capital do Brasil. Além disso, o Segundo Reinado, em 1840, a Lei Áurea, em 1888, além da Proclamação da República, em 1889. Em outras palavras, muitas ideologias e conceitos passavam por rápidas transformações, tendo seu impacto também nas obras escritas. Essa nova versão, que priorizava a objetividade e a verossimilhança, abandonando os preceitos românticos do início do século, concretizou o espaço para a chegada do realismo no Brasil. Influenciados por personalidades da Europa, como Gustave Flaubert, essa de Queiroz, Lieve Tolstoy e Émilie Zola, no naturalismo, o movimento no Brasil buscou analisar a sociedade e suas tipificações de maneira universal, descrevendo a realidade e a hipocrisia dos grupos burgueses do país. Além disso, no movimento naturalista, além das características em comum com o realismo, Aprofundou-se ainda a visão biológica do mundo, em que os indivíduos respondem por seus instintos e de maneira animalizada, além de uma compreensão social determinista, em que o ser é fruto de seu meio, raça ou momento. Dessa maneira, foi possível construir uma nova vertente literária, mais objetiva, analítica e real. Aqui no Brasil, alguns foram os autores de destaque do movimento realista, como Machado de Assis. Mas ele também fez parte de outros momentos artísticos. Ele é o famoso criador de Memórias Póstumas de Cubas e Quincas Borba. Além dele, tivemos também Júlia Lopes de Almeida e Xavier Marques. Já no Naturalismo, Aloysio Azevedo ganha destaque com seus romances de tese, como em O Curtiço além de Adolfo Caminha e Raul Polpeia, autor de O Ateneu. Assim, realismo e naturalismo que nasceram no final do século XIX foram capazes de garantir uma maior análise da sociedade, priorizando um caráter mais fiel à realidade e abandonando os ideários românticos de Alencar sendo de suma importância até hoje, são necessárias obras para compreendermos a formação do país, bem como os processos já acentuados de desigualdade que começariam a surgir. Agora, entendeu tudo? Então, não esquece do like e de deixar aqui nos comentários quais são os outros assuntos que você quer ver por aqui, combinado? a! Yeah antes de sair se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal e se você quer ter acesso ao nosso conteúdo completo com planejamento personalizado de estudos acesso a milhares de exercícios sempre com os melhores e mais divertidos professores então é só clicar no link que eu deixei na descrição com ele você assina o descomplica com um super desconto e tem acesso a isso e muito mais. Antes que eu me esqueça, você pode baixar o mapa mental completo no link que também deixei na descrição, beleza? Então, com todos esses recados dados, eu me despeço de vocês e a gente se encontra no próximo Quer Que Desenhe. Tchau, tchau, gente!